Começar a fazer aí o nosso blazer. Esse blazer aqui, é, as meninas postaram lá no grupo do Alfinetadas da Moda. É inspiração, tá, gente? Porque eu modifiquei, eu fiz algumas partes do meu gosto da, da, daquela série Dark, tá? Então. Já estou trazendo aqui em primeira mão para vocês, eu vou deixar passando o modelinho aqui na tela para vocês verem, mas vocês podem ver que eu modifiquei a parte de baixo dele para ele ficar simétrico, tá? Bom, se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui no botãozinho inscrever-se, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo, nem que for um oi, se você quiser receber o molde desse blazer. Se esse vídeo tiver bastante comentário, bastante curtida, amanhã eu libero o molde para vocês. Gente, é muito importante vocês fazerem isso porque ajuda na divulgação do vídeo pra mim, tá? E assim o YouTube entende que vocês gostam do vídeo e eles mostram mais, ele mostra mais o meu vídeo pras pessoas. Então, por isso que a gente pede esse tipo de ajuda. Eu sei que é chato a gente ficar falando isso toda hora, mas é que... É que a gente precisa de um incentivo para estar tá gravando aqui pra vocês. Por isso que eu peço para vocês fazerem é, esses passinhos que não custa nada, minha gente. É só curtir o vídeo, deixar um comentário aqui embaixo. E aí, se tiver bastante comentário, bastante curtida, amanhã eu venho com a continuação deste vídeo. E libero o molde para vocês lá no blog em tamanho real do 36 ao 56. Lembrando que os tecidos e aviamentos que eu estou usando nesse vídeo, eu recebi tudo lá do saia de saia... Vou deixar todos os dados aqui embaixo no bloco de informação para vocês comprarem esse tecido maravilhoso. Eu mostro ele num, num outro vídeo de partinho, esse, esse tecido é top, gente. E o mais legal é que esse tecido está em promoção e dá para fazer muitas peças bacanas agora outono inverno. E para quem não mora em região que faz muito frio, também dá para usar ele porque esse tecido, ele é fininho, então dá pra usar também. Bom, chega de falar e vamos começar então a cortar o nosso blazer. No molde vai estar tá explicadinho quantas vezes você precisa cortar cada parte do seu blazer, tá? É, cada parte e na dobra, aonde você precisa cortar na dobra do tecido, se eu não me engano, só, só a parte das costas no... Peraí, deixa eu arrumar vocês aqui que vocês estão escorregando, aí. Só essa parte aqui que é na dobra do tecido, o resto não, não tem necessidade de ser na dobra do tecido, tá bom, minha gente? Então, já coloquei aqui meu molde, se você não tiver prática, digia faiate, fita métrica, risca um centímetro de margem de costura toda a volta, e aí você corta. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. Depois que a gente corta, a gente já vem com o carbono, passa em todas as peças, pra facilitar na montagem do blazer. Se você não sabe como usar o carbono, já tem um vídeo aqui no canal, aonde eu ensino como e pra que usar o carbono. Então, agora, eu vou acelerar o vídeo, que é a parte onde eu corto aqui com vocês. Já cortamos todas as peças, agora a gente vai pro vídeo parte 2, que é onde a gente vai montar o nosso casaco. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa um comentário aqui, porque daí se tiver bastante comentário, amanhã eu libero o próximo vídeo com o molde disponível em tamanho real para vocês imprimirem em casa. Então, eu fico esperando vocês no próximo vídeo.